O outro lado quer legalizar o aborto. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. O outro lado ataca a família. Cuidado, puto perdiz. São feministas. Não há nada mais perigoso do que uma mulher que pensa que é um homem. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou defender o aborto E vou questionar a família Vou legalizar a maconha Vou derrubar a burguesia O gênero eu desconstruo Eu já me assumi comunista Que é pra ver se você vota em Lula e Alckmin também Que é pra ver se você vota pra mim Nada ficou eu quero rasgar fantasias Eu vou transformar as igrejas Em teatros e livrarias Vou estatizar latifúndios Vou socializar as usinas Vou organizar um congresso de sovietes lá em Brasília, quer é pra ver se você vota em Lula e Alckmin também. Quer é pra ver se você vota pra mim. O que eu disse é o seguinte: é que é preciso transformar. Essa questão do aborto é uma questão de saúde pública.